E aí galera, beleza? Eu sou o Alan, eu sou o Mister Lobo Frioso e eu gostaria de fazer Hum... como é que eu posso dizer? Eu sempre quis ser roteirista na minha vida e sempre quis trabalhar com histórias e adaptações. Então, vocês sabem que eu sou RPGista, né? Tem vários vídeos no canal que começaram a mostrar. Eu gosto de jogos de tiro, mas infelizmente eu tô fazendo faculdade e isso me tira muita atenção. Por mais que eu gosto de gravar vídeos, e às vezes não dá pra eu conciliar e eu gosto muito demais de jogar um hobby que eu consiga desaparecer, né? No caso descansar um pouco a mente e, e entrosar um pouco, já que meu curso é meio debilitante. Que eu faço licenciatura da computação e é programação braba junto com pedagogia para virar professor. Mas eu tive uma ideia, sai busca, e eu gostaria de colocar em prática essa ideia. Um amigo meu ele vai iniciar uma nova mesa por questões pessoais, uma mesa de RPG, é claro. E ele resolveu criar novamente, pediu até ajuda para o banner. Eu dei a ajuda no banner. Porque ele realmente ele é um menino de boa-fé que gostaria de ser melhor e por isso que ele escuta muito meus conselhos. Então meio que eu fiz um, até uma correção no texto que ele fez que discutia o enredo da campanha dele mas a proposta da campanha dele. Então a ideia dele é muito boa. O problema é que eu fiquei pela manhã acompanhando e entra e sai a galera até, entra e sai, entra e sai e ninguém fica pra querer a vaga na campanha dele. E eu me perguntava, hum, será que é porque a forma como ele colocou a proposta dele foi totalmente, sei lá, confusa? Eu, então dessa vez aqui eu resolvi fazer esse vídeo porque eu queria ajudar esse cara se você está assistindo esse vídeo por favor deixa o like se por acaso eu também te ajudei e você vai acompanhar dicas que eu tenho de roteirizar e de melhorar como eu penso e na verdade os melhores pensos se querer se convencer é claro que são todas técnicas fundamentadas através do tempo a eu só queria dizer que o tudo que eu falar aqui Não vai ter base teórica de nenhum curso, nada Eu simplesmente sou um amante do roteiro E vou teorizar com vocês a forma do porquê Eu reescrevi e como eu cheguei àquele texto final Então, acompanha aqui Primeiramente, vamos pegar a ideia dele básica Vocês vão ver o vídeo aqui é, No caso, vocês estão vendo o vídeo Vou mostrar para vocês a minha tela E vocês vão ver o. Esse aqui é o programa que... Existe que ele fala exatamente a forma como você digita o texto, tá ligado? Se você botar vírgula, não botar vírgula, você tá lascado, porque ele lê que nem um autista. Mas, sem querer se considerar os autistas, mas no caso, dizendo que eles, né, às vezes atrompelam. Esse criador, não vou citar o nome dele, do criador do texto, ele criou esse texto... Eu vou até dizer, é, é, aqui é a, é a mesa dele, tá? ó. essa aqui é a mesa dele, e aqui ele criou o texto, no caso o enredo e também o do da proposta da campanha. Notem como ele escreveu o enredo dele, para vocês terem uma noção. Vamos lá? Vou dar play aqui, ó. vai ler exatamente o que está aqui. ó. Enredo. Durante longos dez anos o reino de Merfis esteve em guerra com o reino sagrado. Aos longos desses anos tudo apontava a queda de Merfis. Mas no momento mais crítico um homem surgiu no meio da batalha ao qual disseram que decidiria o vencedor e o perdedor. Ele proclamou. Vocês seus critinos ambiciosos, suas ambições tirou vocês do caminho correto. Pois bem, já que dizem não poder conviver um com o outro, eu digo que não verei vocês se destruírem. Com isso ele ergue as mãos recitando. Palavras Arcanas erguendo uma gigantesca cortina de sombras que dividiu os reinos cobrindo centenas de quilômetros que alcançava as nuvens, aqueles soldados que estavam no campo de batalha se encontraram acordando do lado de fora da cortina, mais próxima a elas. Nada se sabe do rei do reino sagrado, mas o rei de Murphy foi encontrado morto junto de muitos outros oficiais de alto cargo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso é que, pô, Além dos erros de ortografia, porque ele tem déficit de atenção, nota-se que... Putz. Ele fala sobre um cara, tá ligado? Um homem que surgiu do nada, mas disseram que ele, escolheria, ele decidiria o vencedor e o perdedor. Ou seja, quem disse? Fica essa pergunta, tá ligado? E ele fala de uma forma como se fosse muito pessoal, tá ligado? Então deixa a curiosidade no ar, mas convenhamos... Acha mesmo que um jogador que não conhece o mestre não sabe nada sobre ele? Leria essa história e ficaria ó oh, que história foda! Eu quero participar, quero saber por que este cara fez isso? Não, não, não vamos nos enganar. As pessoas normalmente elas não se apaixonam um pelos outros de maneira tão fácil. Sempre fica um pé atrás, né? Sempre tem aquele problema. Então, vou mostrar para vocês a forma como eu corrigi esse primeiro parte, o enredo. Porque eu tirei algumas coisas que simplesmente não tinha para que ele ficar comentando. Ficou redundante, tá ligado? Muitas coisas. E vou mostrar aqui agora como eu reescrevi o texto. Vamos lá? Enredo. Durante longos dez anos o reino de Mephys esteve em guerra com o reino sagrado, aos longos desses anos tudo apontava sua queda. Mas no momento mais crítico um homem surgiu no meio da batalha, afirmando que decidiria ali o vencedor e o perdedor, proclamando. Vocês, seus cretinos ambiciosos! Suas ambições vos tiraram do caminho correto. Pois bem, já que afirmam não poderem conviver um com o outro, eu aviso a vocês que não verei destruírem-se. Com isso, ergueu as mãos recitando palavras misteriosas, erguendo uma gigantesca cortina de sombras que alcançava as nuvens, dividindo assim os reinos por centenas de quilômetros. Aqueles que estavam no campo de batalha se encontraram acordando do lado de fora da cortina. E, nada se sabe sobre o rei sagrado, mas o rei de Merfi foi encontrado morto junto de muitos outros oficiais de alto cargo. A guerra acabou de forma dramática, isso é isso deixando uma pergunta no ar: o que vem agora? A guerra. <risos> Ó, vou apagar aqui só você um mostrar. A guerra acabou de forma dramática, deixando uma pergunta no ar: o que vem agora? Pronto, entendeu? Essa é exatamente a forma como eu escrevi. Vamos lá, vamos estudar sobre isso aqui, porque eu, esse vídeo eu fiz mais para esse meu brother, para ele entender como eu cheguei até esse texto final. Eu tentei colocar aqui todos, todos os elementos que eu vi que ele queria colocar. O homem misterioso aparecendo, uma frase emblemática sobre algo. Mas eu percebi que a frase emblemática que dizem, que diziam que ele decidiria o vencedor e o perdedor, eu resolvi colocar isso de uma forma mais direta, tá ligado? Dizendo, ó, mas no momento mais crítico, um homem surgiu no meio da batalha afirmando que decidiria ali o vencedor e o perdedor proclamando, tá entendendo? Que aí fica legal, você não cria, tá ligado, nenhuma teoria da galera assim, você direciona pro texto, aí você focando no texto, você tem mais história, assim, digamos, você pega os elementos do próprio texto, tá mostrando, hein, e fica muito mais agradável, meu ver. Posso estar tá errado? Posso! Você pode estar achando que eu estou errado? Pode! Mas a questão é... Coloque-se como uma pessoa, tá, chegando numa mesa e sendo convidado. Tipo, sua história, só em seu enredo, tem que ter alguma, alguma ideia. né? Porque, na verdade, isso aqui é, é um prefácio, na verdade. não é nenhum enredo. O um enredo é praticamente a descrição de como a história está se conduzindo. E aqui não se conduz. Então, mais um erro. né? Ele bota como enredo, mas isso aqui é um prefácio. É simplesmente uma história por detrás da história principal, talvez, ou talvez uma que dê início, porque dá uma olhada na proposta da campanha, eu vou colocar nas palavras dele, inclusive vocês vão ver aqui, ó, ó eu só vou colocar nas palavras dele, você vê, ó, aqui, ó, proposta da campanha, da forma como ele colocou, tá exatamente aqui, e vou dar um CTRL C, CTRL V, e vou dar play para vocês verem, vamos lá. Proposta da campanha Bem a proposta da campanha é simples, seus personagens participaram dessa guerra diretamente, talvez como um guerreiro na frente de combate, ou um clérigo que curava os feridos, até mesmo um mago que auxiliava aqueles na frente com magias. Eles estiveram presentes naquele dia da batalha final. Agora com a morte do rei, dizem que o príncipe herdeiro assumiu o trono, e vocês foram dispensados para voltar para casa, que obrigatoriamente deve ser a capital do reino. A campanha dará foco aos problemas que irão envolver o reino decadente que estará com problemas por causa da destruição que a guerra trouxe assim como o fome, e outros problemas, assim como o impacto que a cortina de trevas trará que ainda as consequências são desconhecidas. Ou seja, bota minha telinha aqui, a ideia dele é simplesmente trazer problemas, problemas e mais problemas, como é que o jogador vai querer jogar a campanha para resolver problema, velho. Se de cada 10 jogadores, acho que 8 vão embora, se nem querer isso. Porque quando você pensa em RPG, você pensa numa história legal, uma história que vai envolver de você ser pego de surpresa a elementos nas histórias, de uma forma dramática, você não quer algo, tipo, resolver problema de um reino, tá ligado, você não quer, tá você não quer trabalhar, não é todo mundo que gosta de um sim, do do, de, do Sin City, tá ligado, aquele jogo de criação de cidade e resolver problemas da cidade, é um público específico, de nicho, tá ligado, praticamente, tipo, são aqueles caras que gostam de engenharia e faria engenharia. Então a ideia é sempre causar e trazer coisas interessantes na proposta Que façam a galera querer viver aquela história E todo RPG tem que envolver eles também Porque porra, quer dizer que meu personagem é relevante no meio de todos esses problemas eu vou ser apenas o que? O consultor e vou resolver? Saca só, essa foi a maneira da minha proposta, da minha campanha Da forma como eu organizei a dele Proposta da campanha. Bem, a proposta da campanha é simples, seus personagens participaram dessa guerra diretamente. Talvez como um guerreiro na frente de combate, um clérigo que ajudava os feridos, até mesmo um mago que auxiliava a todos. O fato é, estiveram presentes naquele fatídico dia que tudo acabou, a batalha final. Agora com a morte do rei, o príncipe herdeiro de Merfia assumiu o trono. Assim, Vossos personagens foram dispensados para voltar para casa, obrigatoriamente deve ser a capital do reino de Mephi. A campanha dará foco aos problemas que envolverão o reino decadente de Mephi que estará com problemas por causa da destruição que aos tempos de guerra trouxeram, tendo que resolver a miséria e outros problemas mundanos. Tendo também que conflitar com problemas ocasionados pela cortina de trevas que separaram vocês do reino sagrado. Dizem que coisas estranhas e criaturas começaram a sair para passear aos redores dela. Esse palco também levará em conta vossas próprias histórias, entrelaçando-as com a história principal. Beleza, viu? Eu fiz só um erro de portuguesinho por causa da, da destruição que se tivesse essa, que ele bota muita coisa em, em, em plural, tá ligado? Eu acho que é por conta daquele tem... É, ele é meio disléxico, tá ligado? Ele vai fica erranos é, isso plural bota letras em maiúsculo ó esse palco também tem É a parte do usar dos arredores também aos arredores arredores eu deveria ter escrito arredores né deixa eu ver é arredores existe eu deveria ter escrito arredores dizem que coisas estranhas e criaturas começaram a sair para passear aos arredores dela esse palco também levará em conta vossas próprias histórias, é. entrelaçando-as com a história principal. Pronto, essa parte aqui, esse palco também, ela né, vai em conta, é pra dar uma, uma esperança, né? Vou botar a minha cara aqui. Pra dar uma esperança ao jogador, porque porra, o cara tá lá, vou engajar nessa história com problemas, tá? E o meu personagem, ele vai ser apenas um fantasma, eu vou viver essas histórias? Aí fica, tá ligado, pelo menos aquela ideia, ah, eu vou trazer minha história, né? Ou eu sou um paladino. Que quer redenção, porque como é uma campanha de 11º nível, ele tem uma bagagem. E essa bagagem pode criar várias histórias épicas bem legais, certo? Então, eu não vou me enrolar muito, mas praticamente essa é a minha, minha meu ver do texto, tá Que eu cheguei nesse texto exatamente por conta que eu enxuguei o que tem que enxugar para dar graça, tá a forma como eu coloquei mesmo, enfatizando e batendo como se fosse um martelo sobre Meph ser isso, Mephi ser aquilo, o reino decadente de mef Tirei a parte de que dizem que o príncipe herdeiro de mef assumiu o trono. Porra, pra que dizer, cara? Foge totalmente do, do, do que precisa, velho. Só diz. Ele assumiu, pronto. Aí, quando ele assumiu, agora vai ter esse cabareque de coisas pra resolver. Poderia ter incrementar para dar mais graça poderia mas essa é minha correção em cima do que você fez Fred. agora se eu você quiser no caso que eu diga o que poderia se incrementar você primeiro só precisa se perguntar tá o que eu quero numa história a proposta da campanha o que eu quero dos jogadores é que eles fiquem comece desesperado sabendo que tem problema para caralho para resolver ou que eles se sintam à vontade e queiram solucionar os problemas de uma forma natural o suficiente. Então, você poderia simplesmente dizer que, assim, logo desde o começo, tá, que a proposta da campanha é que vocês contarão as histórias dos seus personagens, mas entrelaçarão essa história, a minha história principal que envolve... Aí você conta, começa a contar que envolve o reino decadente de Mef, que estará com problema por conta da destruição, tá aí, né? a forma como você deveria contar, porque aí motivava mais eles a participar, porque geralmente jogadores que vêm de outras mesas, eles querem vir com seus combines, né, com seus personagens prontos, né? eles não querem ter trabalho de, de arrumar muita coisa, geralmente aquele jogador que é o Hank Slash, né? ele vem aqui para fazer combo mesmo, ele quer testar as builds dele, e é até uma campanha muito legal, porque você vai é uma campanha que dá muita coisa legal, né? Tem, inclusive item lendário, que é considerado item místico, que vai evoluindo conforme a aventura. Então, meio que é uma campanha legal, que a proposta dele é legal, mas ele poderia é, acertar mais algumas ideias. Mas, bom, o vídeo já está longo demais, eu fiz esse vídeo exatamente para você, você sabe quem é você, eu não vou dizer seu nome que é para você ter essa ideia de como eu cheguei lá e por que eu corrigi algumas coisas do seu texto. Aí, eu acredito que você é um rapaz bem inteligente, você vai aprender, conforme vai um dia ter um ter um esse sonho de você me superar. Um dia você não vai precisar mais de mim, tanto para banner <risos> quanto para os seus enredos, porque eu acho que é tudo técnico, Você uma hora aprende. Simplesmente aprende porque você tem as técnicas certas, né? A oratória não vale muito, né? Quando você vai escrever, mas a forma como você escreve, sua escrita realmente deve ter impacto. Tipo, eu tô botando esse programa lendo aqui, mas só para deixar por alto, como se fosse alguém lendo, né? Porque alguém normalmente que é alfabetizado, né, usaria os pontos e vírgulas no lugar certo. Quando não tem, aí que eles se fode que ele não compreende o texto. Mas valeu, o vídeo tá muito grande, obrigado a todos e tchau, tchau.